Olá pessoal, neste aulão nós iremos falar sobre cartões de crédito, a quantidade. Muitos se perguntam é, quantos cartões de crédito que eu devo ter, né? Quais cartões de crédito é melhor para mim? É possível eu ter 300 cartões de crédito, 50 cartões de crédito, 44, 30, 20? É possível você ter todos os cartões de crédito se quiser. No Brasil nós não temos um limitador para cliente. Tendo crédito aprovado, score apontado como positivo para você ter um cartão de crédito, você terá como os meus aqui que eu tenho mais de mil cartões de crédito vem acumulando durante todos esses anos. Isso porque é fácil você conseguir baseado ao relacionamento, né? Que no próximo vídeo nós vamos falar de relacionamento e aumento de limites, né? No entanto, é, quantos cartões de crédito eu devo ter? Como vocês sabem Cada cartão de crédito, carrega um tipo de benefício, dentro daquela instituição financeira que ele pertence, o emissor do cartão. Então, por exemplo, dentro do BRB, o Dux, ele trabalha dentro do programa Curta Aí, da BRB Card. Ali dentro, tem vários tipos de benefícios, dentro do aplicativo do Marketplace, junto ao BRB Card. Ali você pode usar para transferir para Latam, para Azul, para Smiles. Você pode virar cashback na fatura, você pode trocar por produtos dentro do Marketplace que a BRB Card tem. Esses são alguns de muitos benefícios que tem dentro do Curta aí. No entanto, você também pode ter um cartão, por exemplo, como o Next, um cartão que não tem anuidade nenhuma, que tem os benefícios do Visa Classic Internacional. Aqui no caso, nós estamos falando do BRB Visa Infinity feito de metal, um cartão aí que carrega todos os benefícios que o Visa Infinity tem. Já o Classic, ele não tem tantos benefícios como tem o Visa Infinity. Mas eu posso também falar para você de um cartão da América Express. Ele é um cartão supremo, junto à América Express, sabemos que esse cartão, acima dele, nós temos o Centurion. Esse daqui é um cartão de metal, né? ele no caso é um cartão americano, que eu consegui nos Estados Unidos, no entanto eu utilizo ele aqui no dia a dia no Brasil porque eu não pago taxas, não pago IOF e não pago spread, utilizo o dólar comercial americano, então um dos melhores cartões para se usar também com a pontuação aí dependendo onde você vai gastar, além de ganhar aí até 7 mil dólares de volta em recompensas de uso, é, do uso do dia a dia com cartão de crédito, mas o tema não é esse, o tema é quantos cartões de crédito eu posso ter. Né? Eu posso ter mais de um, dois, três, quatro, como assim? Bem, como vocês sabem também, existem bandeiras Visa, bandeira Master, bandeira American Express, Cabal, Elo e entre outras mais. O ideal é aqueles cartões que você tem, o ideal é ter aqueles cartões que tragam para você os maiores benefícios, como por exemplo um BRB Visa Infinity Dux de metal. Ele é um cartão que te dá acesso ilimitado à sala Victor Lounge aqui, do Priority Pass. Esse conjunto de benefícios, você estaria muito bem servido em salas VIPs no Brasil e no mundo. Além de poder usar salas VIPs do BRB exclusivo do cartão, lá em Brasília. O cartão começou pontuando no primeiro ano 5 pontos. Então quem adquiriu ele no começo do lançamento do cartão, 5 pontos, que é o meu caso. E depois, nos próximos anos, é 4 pontos definitivo para qualquer compra que você fizer. E ainda os pontos nunca expiram você pode transferir para esses parceiros que eu acabei de falar. Então tendo um cartão desse nas suas mãos, você estaria muito bem servido para pontuação e viagens com os benefícios do Visa Infinity. Como até mesmo fazer uma compra de algum produto, encontrar o produto mais barato em até 30 dias daquele valor que você pagou, você solicita para a Visa a diferença do preço, seguro proteção de preço Visa Infinity, então a cobertura dele é maior. Certo? Você tem um cartão da bandeira, então, Visa Infinity, no caso, o Dux, que te dá para você aí, de benefício, o Private Pass. Maravilha! Aí eu teria um cartão, por exemplo, como o América Express. Pode ser o do Bradesco, pode ser o Santander, plástico mesmo, ou de metal do Bradesco, não tem problema. Aqui é apenas uma ilustração. Então eu tendo um cartão da Visa Infinity, um cartão América Express, que atenderia a sala Centurion, salas Amex, salas parceiras do America Express. Eu estaria muito bem servido também com o cartão TPC. Além do limite dele ser flexível, um limite é, teoricamente sem limite pré-estabelecido, é um limite flexível. Conforme eu vou usando e gastando, ou eu vou solicitando o um aumento, o próprio cartão vai gerando o um aumento de limite, no caso do Bradesco e do Santander. Né? E lembrando que o cartão do Santander, o plástico, o TPC, te dá dois acessos ao Priority Pass. Além da salas Centurion e América Express e parceiras. O do Bradesco Plástico, apenas as salas Lounge Bradesco e salas América Express, Centurions e parceiras. Já o metal do Bradesco te dá também dois acessos ao Private Pants, certo? E além da pontuação, que é 2,2, e usando fora do Brasil, no caso do Bradesco, é 3 pontos aí por tempo limitado, tá certo? Bem, é, eu consegui esses cartões aí, já são dois cartões bons. Aí, qual que é o próximo que eu pegaria? Eu teria, então, o Mastercard Black do Uniprime. Por quê? Esse cartão, ele te dá o um spread zero, o dólar comercial, a pontuação 2.2 e a validade dos pontos 24 meses e eu posso transferir para os parceiros do Uniprime. Esse cartão, além dele ser ilimitado à sala VIP do lounge aqui, ele me deixa também acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulho para voo internacional. Então, eu teria um conjunto aqui no caso, né? Eu teria o Infinity, o Black e, como bônus, o TPC. E, para concluir o meu ciclo dos cartões, eu teria um Visa Platinum do Pão de Açúcar. Porque no dia a dia, comprando com esse cartão, ele acaba sendo melhor que esse cartão. Como assim, Leandro? Se o spread dele é zero, o dólar comercial, é a pontuação é 2,2 a cada um dólar gasto. Esse daqui, o dólar comercial, o spread é zero e a cada um real vale um ponto no Tudo azul ou 0,88 na Latam ou na Smiles. Então, para efeito de gastos e economia, o pão de açúcar plato é o melhor. Tá certo? E aí, para concluir o meu conjunto de cartões de crédito, eu focaria em quê? No Ducks, para viagens, pontuações, 4 pontos por dólar gasto. O TPC eu manteria ele caso eu não pague anuidade naquela promoção do Bradesco que a é isenção é vitalícia. Então vamos supor que você pegou aquela promoção que é R$500 por mês, isenta anuidade para sempre. Ótimo cartão para você ter guardado aí em alguns momentos para usar, para comprar milhas e tal. Vale a pena. Uma promoção que vier da América Express do Membership Rewards junto a Livelo. Top demais. Né? Então é bom ter um cartão que, que também tem um conjunto de pontos para livelo Livelo. Tá? Um Mastercard Black também de uma cooperativa que vale muito a pena você ter, né? E também um cartão do Pão de Açúcar com benefícios aí para compras de pontos também muito bom, né? No entanto, você sabe bem que o limite desse cartão aqui, segundo a política do Itaú, é no máximo até 30 mil reais. Então, segundo divulgação do Itaú, tá? Esse cartão aqui, quem adquire ele é até 30 mil reais. Esses cartões aqui, você pode ter um limite muito maior que 30 mil. Então, dependendo para quem gasta muito aí com compras de produtos e celulares e tal, faz venda desses produtos, 30 mil não é nada para você comprar fora do país, né? Então, na conversão de dólar, você tem um limite muito baixo perante ao que você pode fazer de compras aí, de ganho, né? Então, e outra, 30 mil reais não é todo mundo que tem. É até 30 mil reais, né? Eu gosto, tem um caso ou outro que tem mais de 30 mil reais, mas a política do cartão é até 30 mil reais. E aí, então, eu não poderia ficar preso a um cartão que tem um limite de 2 mil que a maioria que é aprovada nesse cartão quer é R$4.000,00, é no máximo isso daí. Aí tem um caso ou outro isolado que tem lá 5 10, 15, 20, mas é bem pouco. São poucas pessoas que teriam um limite bom com Pão de Açúcar. E nesse daqui já teria um limite maior, certo? O Dux, por exemplo, já é aprovado a 50 mil reais de limite de cara, né? Não é menos que isso, é mais que isso. O Platinum do TPC, o mínimo no Bradesco é 20 mil. Santander é 20 mil também, né? No Uniprime o mínimo é R$10.000,00. Tá? e por fim eu teria um Visa de do azul que me daria é, caso eu atingisse 50 mil pontos qualificáveis usando o cartão de crédito a 3 é, pontos a cada 1 um dólar gasto ou 3,5 internacional sem considerar o acelerador e sem considerar os pontos bônus dependendo que o Itaú prorrogou ou não no momento que você está assistindo o vídeo né? porque a pontuação dele era 5,25 internacional e 4,5 nacional, mas tá? o que vale para pontuar aos pontos qualificados do cartão é 3 pontos ou 3,5, ok? Atingindo a pontuação, eu ganho duas passagens aéreas grátis. Né? Então eu gastaria é, X valor por mês aí no caso, para atingir a pontuação do cartão e ganhar uma passagem diária nacional grátis. Uma passagem nacional grátis, duas diárias de veículo pela Unidas grátis, salas VIPs grátis, além de mudar para a categoria Diamante Tudo Azul, que é a categoria suprema do programa. Eu ganharia mais benefícios ainda com o um cartão Tudo Azul. Então, um os cartões que eu teria como benefícios seriam esses cartões, os melhores do país, tá? Para você ter na carteira e não passar vergonha em lugar algum. Eu tenho o Ducks, eu não pago anuidade. Você pode ter isenção dele por gastos mensais, que é 75% a 100%. Então, se eu gastar 15 mil a 19 mil, 999, eu isento a anuidade do cartão com 75%. E acima de 20 mil, eu isento 100%. Mesmo pagando anuidade de 1.500 reais pelos benefícios que o cartão te dá, estaria ótimo para você a anuidade que você pagaria para ele. Mas você mata a anuidade dele, de R$ de 1.500, reais, ganhando pontos turbinados aqui com 4 pontos por cada dólar gasto. Tá? Mas caso você também contrate ele no primeiro ano, é isento por um ano a anuidade do cartão. Esse cartão aqui é o cartão... Esse é o Ducks, né? O American Express, se você pagar a anuidade dele, eu não ficaria com ele. Tá? Porque, geralmente, onde você for... Viajar tem a sala da Centurion, tem uma sala da América Express, também tem outra sala que aceita o Pride Pass, Lounge Key e o Dragon Pass. Então, se eu pagar a anuidade dele, eu cancelaria. Se eu não pagar a anuidade, eu mantenho. Ok. O Mastercard Black do Uniprime ele praticamente tem os mesmos benefícios em compras é, de spread e dólar comercial, só que o, o de Açúcar tem um pouquinho mais de vantagem devido ser pontos por reais. Né? Então, se eu tivesse que excluir um cartão, seria esse pela habilidade dele e manteria esse cartão aqui. Traria o Visa Infinity para cá e colocaria junto aqui o Unicred Visa Infinity. Por que o Unicred Visa Infinity? Porque o Unicred Visa Infinity ele te daria acesso ilimitado ao Lounge Key, acesso ilimitado ao Dragon Pass. Então eu teria um cartão ilimitado a esses benefícios. Ou eu traria o Santander Unlimited Visa Infinity que me daria acesso ilimitado para o titular, sete adicionais grátis e oito convidados por ano por cartão. O Visa Infinity do Unicred me traria acesso ilimitado para o titular, os adicionais que são pagos e um convidado por visita. Tá? Os dois são bons, Tá? o Santander Unlimited um pouco melhor. A pontuação do limite é 2,6 a cada dólar gasto e 3 pontos por dólar gasto internacional no Unicred é 2.2 e acima de 15 mil, 2.5, isenta por gastos mensais. Unicred, o Santander Unlimited, o tudo azul, o Uniprime Black, o TPC, se você pegou do Bradesco, com a promoção vitalícia, o Dux por gastos mensais e um ano grátis na primeira contratação do primeiro ano aí, certo? Então seria esse conjunto de cartões que eu teria. Então se você falar com qual eu ficaria, já esse que estão na mesa, um, dois, três, quatro. Colocaria esse daqui, cinco cartões. Cinco cartões seria o suficiente para você ter é, como benefício e você não passaria vergonha em lugar algum. E tampouco você deixaria de ganhar benefícios com esses cartões. Mas porque eu estou trazendo para vocês aqui praticamente os melhores cartões em benefícios do Brasil. Né? Então, tendo esse grupo né, de cartões aqui, você estaria muito bem servido. Agora, eu não aconselho pagar a minha idade. Então, aqui no caso do UniPrime, você pode negociar com o gerente, além de isenção por gastos, você pode negociar com a agência e não pagar unidade. Do Pão de Açúcar, você também pode negociar a isenção 650 com a central de atendimento. O Tudo Azul também não paga unidade, negociado na central. Então, no caso, o UniPrime eu não pago, o Tudo Azul eu não pago por negociação da central de atendimento, o Dux ainda não paga unidade, o Cartão América Express, o Platinum, que eu uso, não é essa, não é essa versão arriscada, é o outro. Né? É um cartão americano, então não tem como fugir da anuidade dele, eu pago a anuidade do cartão americano né? E o Pão de Açúcar também não paga anuidade devido à negociação pela central Então, ou seja, o único cartão que eu estou pagando anuidade nesse momento é o TPC americano Que é uma estratégia minha para ter esse cartão E foi uma luta conseguida durante anos aí, né? E acabou que não tem como fugir da anuidade do cartão americano Quem tem, tem que pagar anuidade, mas é como eu falei para vocês o retorno desse cartão de 7 mil dólares usando o cartão se paga anuidade por 3, 4 anos aí. Tá? Não é o momento de falar dele aqui, por isso que eu vou pular esse assunto aí, tá certo? Então seria isso, eu teria no máximo 5 cartões aí bons na minha carteira. Espero que vocês tenham gostado, logicamente cada um cria a sua estratégia. É, Para você qual é o melhor, se você não pode ter esses cartões devido à sua renda e tudo mais, então você cria uma estratégia, aquele cartão que te traga mais benefícios. Se for um cartão Gold, se for um cartão Platinum, se for um cartão Classic, não tem problema. Você cria uma estratégia de ter uma quantidade mínima de cartões, porém com bons limites. Para então, você não ter um enxame de cartões de crédito guardados e prejudicando a sua saúde financeira e também atrapalhando você com o seu limite, aumento de limite com as instituições financeiras. Então manter uma quantidade de cartões razoáveis e bons ajuda você muito aí na estratégia que nós vamos montar aqui. Bom, vamos para o próximo vídeo, então.